Depois de passar um perrengue aí com o Papai Noel primitivo das cavernas, cara, um pouquinho chato, estamos indo atrás do Pels Níquel. Então vamos lá terminar as missões e caçar esse malandro, cara. Mas antes disso, verifique se você está inscrito nesse canal, curta esse vídeo, comente alguma coisa legal e bora pro vídeo. Não acredito no que eu estou vendo, assim que me deitei perto do buraco, ouvi um barulho e rugido de motores. Meu Deus, fui pego. Os caras me usou de isca, velho. Raposinha. Ah, bonecos da... Ih! Olha o Nixel aí, cara. O que, que eu faço? Vamos ver o dano dele. Ah, o dano dele é baixo, tá? 1 a 2 O dano dele é bem baixinho. Né? Bora ver o que, que a, a pistola faz, ó. Dois tiros de pistola mata. Então, bora matar eles tudo na pistola. Matamos outro. Ah, não. Ficou vivo. Ah, ele ficou vivo, cara. saco. Vem pra cá. Morde esse porno aqui. E sai de perto agora. Gastei o um fuzil nesse porno, velho. Bora lá, matar na pistola. O Pérez já tá fugindo? Ah, não. Não, meu amiguinho, não fuja. Não fuja, eu quero te pegar. Ah, velho. Bora lá, raposinha. Tenta dar uma. Chega pra lá nesse turno. É, não deu certo. Fugiu. Não, o cara fugiu. Ah, tio. Durante a batalha, um dos membros da gangue escapou de fininho e fugiu. Bora seguir. Bora seguir esse safado aí, esse curva. Cadê ele? Ali? Achamos ele. Bora lá. O fugitivo, o, o fugitivo me leva a uma vila toda enfeitada para o Natal. Bem diante dos meus olhos, bandidos desenrolam fios de luz de postes, arrancam efeitos de árvores e desaparecem por detrás das casas. Tá parecendo São Paulo. É São Paulo, cara. São Paulo todinho aí. Na praça do vilarejo, os bandidos jogam as decorações de Natal em uma pilha perto de uma fogueira. Alguns habitantes se amontou nas paredes das casas. Eles são liderados por um homem sombrio com alguns presentes nas mãos. O quê? Opa! Ih! É o cara do Mad Max, caralho! Ei, ancião! Você pegou os presentes de todo mundo. Me dá aqui! O velho da máscara assustadora pega uma caixa com um laço das mãos do homem e joga no fogo. Caralho! Foi como se ninguém tivesse me ouvido O presente caiu no fogo Surgiram chamas azuis E em seguida fumaça azul O velho e o seu pessoal ficaram em volta do fogo Inalando a fumaça Os olhos revirando Caralho Esse cara tá usando droga, velho Esse cara tá usando droga, velho Caralho Droga é bom, cara De repente o velho se vira pra mim e começa a rir Haha, <risos> é você? Você quer falar com o ancião Ei, seus malandros Joga essa porcaria toda no fogo Deixo em paz. Um monte de enfeites de Natal voa para o fogo criando um jato de fumaça penetrante. <risos> e ainda mais é espesso que o primeiro. O velho puxa o pobre ancião do vilarejo para si. Salte para sair da fumaça. A fumaça se dissipa, agora se vê uma espécie de monstro ao lado do velho. Onde o ancião estava. Vejam seus malandros. A gangue do Pérez Nix ao estádio recruta novo. Ei novato, seu primeiro trabalho é acabar com esse babaca. Quê? Ah não, mano, já vai lutar com o boss? Caralho, eu não, eu não usei minhas receitas, cara Porra, cara tava, A gente tava no meio da batalha O cara fugiu E aí chegamos numa Cracolândia muito doida, velho E os drogados dessa Cracolândia viram monstro Que viagem, velho Enfim, no próximo vídeo Vai ser a batalha contra o os nixão. E aí a gente vai derrotar o segundo boss Do evento de Natal do DR Se inscreva no canal Curta o vídeo, comenta o que você está achando aí do evento de Natal. E até o próximo vídeo. Valeu!